tem sete episódios que vão durar ali entre 40 a 80 minutos. É, a minissérie ela se passa ali no ano de 1884 e aqui a gente acompanha a história das mulheres ali da cidade de La Belle, e a gente vê ali a treta do Roy Goodner, que é um, um pistoleiro ali de coração bom que tá sendo caçado pelo Frank Griffin, que é um pistoleiro sanguinário. E aqui a gente tem os elementos de faroeste bem clássicos, assim, a gente tem o bandido procurado, a gente tem o um pistoleiro bonzinho e uma história de amor que complica tudo. É, tem alguns elementos elementos diferentes também, a gente tem aqui uma história que também é encabeçada pelas mulheres que precisam defender a cidade, né? A gente vê aqui as mulheres encabeçando tudo também não só ali dentro do salão, né? É, talvez eu tenha criado um hype grande para que essas mulheres fossem realmente mais centrais na história. Elas têm um papel muito importante mas a história foca bastante no Roy e no Frank. É, a gente vê elas assumindo ali alguns trabalhos por causa da ausência dos maridos, né? Então a gente vê elas realizando várias coisas ali para sobreviver dentro da cidade e a a minissérie mostra elas de maneiras diferentes ali. Também tem a, a delicada, a beress, a que resolve tudo ali. Tem vários estilos diferentes. Isso eu achei, isso eu achei maneiro. E a história acontece ele contando paralelamente alguns arcos ali da história. São muito bons, né? E acaba que tudo se fecha bem no final A história é muito bem contada É, o Scott Frank, ele é o diretor e o roteirista dessa minissérie E na minha opinião ele fez um trabalho muito bom Principalmente na ambientação ali no visual, né? A gente até resolveu gravar esse vídeo aqui pra dar essa dica Porque em alguns momentos a gente se sente ali jogando Red Dead Redemption ali Realmente a ambientação e o visual estão excepcionais aqui nessa minissérie E dá pra ver alguma diferença no visual também da maneira como a história é contada Quando tá num momento presente é tudo mais amarronzado, amarelado e quando mostra os flashbacks do que aconteceu no passado, é tudo bastante escuro, né? É, a fotografia reflete bastante esses diferentes momentos da história. Acho que o diretor conseguiu trabalhar muito bem nisso. E outro elemento que a gente gostou demais é aquelas tomadas mais amplas, né? Tem vários momentos que a direção explora bastante isso de a câmera afastar e a gente tem uma tomada ampla pra valorizar bastante a paisagem, que a paisagem aqui conta muito essa história de faroeste. É, e a série desenvolve super bem os personagens principais, mais centrais ali da história, mas acaba deixando um pouco de lado alguns personagens, uns vilões, outros que moram perto, da cidade de Labelle acaba que eles não têm um papel muito relevante para a história então a gente não entende muito porque que eles foram inseridos aqui. É agora quem gosta de um bom faroeste um bang bang aqui tem algumas cenas de tiroteio para mim foram muito bem feitas né e o último episódio tem umas cenas de tiroteio ali que para mim já valem a série né para quem gosta de uma cenas de ação no Velho Oeste aquele último episódio fecha bem a história né então a nossa dica desse vídeo aqui é para galera que tá esperando uma história aqui com elementos clássicos de Velho Oeste e de faroeste a gente vai encontrar aqui nessa